Em setembro, quando o doutor Fábio foi lá lançar a nova medicação, é, ele deu uma palestra no hospital do HC para 200 pacientes, sendo que alguns é, já tinham feito transplante, outros estavam na fila de transplante, e teve um paciente que se ajoelhou aos pés do doutor Fábio agradecendo essa nova medicação, porque ele já não tinha mais expectativa de vida nenhuma, e com essa nova medicação ele vai criar uma autoestima para que ele não abandone, que ele cria uma gerou um laço familiar novamente, que já estava totalmente entregue a uma depressão, porque ele não tinha mais qualidade de vida, não tinha expectativa de vida. Então, com isso, ele participou dessa palestra, agradeceu o doutor Fábio, chorou junto com o doutor Fábio. Isso foi muito emocionante. Bom, nós estamos agora trabalhando nas três regionais do estado do Acre, é, para que os pa novos pacientes que vão fazer uso dessa nova medicação, possam estar buscando esses medicamentos nas suas regionais, né? para que eles não venham para a capital, para fazer esse novo tratamento, buscar a nova medicação, porque ele, né, a maioria deles não tem condições financeiras para se deslocar até a capital. Então, com isso, a gente está querendo facilitar o acesso ao tratamento para esse hepatopata, para que ele não venha futuramente ter um abandono.